Olá, meus queridos. Desde os anos 80, as igrejas protestantes são o principal reduto de formação de intérpretes da língua brasileira de sinais. Nós estamos falando de libras. E é de lá que também surgem os primeiros pesquisadores sobre o assunto. E, principalmente, a consciência da importância da comunicação com os surdos por meio de sinais. isso é o que consta numa pesquisa do cientista César Augusto de Assis Silva. É um cientista social e autor da tese de doutorado entre a deficiência e a cultura. E hoje, a partir desse pioneirismo das igrejas evangélicas, surgiram os primeiros intérpretes intelectuais dispostos a estudar a língua de sinais, a Libras, que começaram a ocupar uma posição de grande importância relevância entre os surdos e não surdos no movimento social, em instituições universitárias e no mercado. Se uma pessoa com surdez quisesse reivindicar algo, falava com o intérprete, que fazia a tradução do que era dito. Essa foi uma das características que estimulou a atuação do intérprete como um profissional do mercado de trabalho. E hoje nós estamos aqui com uma dessas profissionais, também uma irmã em Cristo, que é a Cíntia, Cíntia Alexandre. Seja bem-vinda, Cíntia. Muito obrigada. A Cíntia é membro aqui da Assembleia de Deus Caratinga, aqui do Tempo Central. E a Cíntia faz esse trabalho aqui na igreja como intérprete, né? com, com trabalho com libras. A Cíntia também é professora da nossa Escola Dominical. <risos> gente, é um prazer, um prazer muito grande ter você aqui. Você é muito é. amada e querida. Muito obrigada. E muito a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho sobre... Libras. Libras. Né? Um assunto muito apaixonante. Apaixonante. Apaixonante. E eu agradeço já, desde já, né, o convite. Fiquei muito alegre com essa oportunidade. Cíntia, é, é porque, na verdade, Sempre foi um assunto muito importante, mas não é. tinha visibilidade. Isso. Você, né, a gente estava conversando agora há pouco, você disse que tomou uma visibilidade maior há pouco tempo, né? Sim. E, e quando foi isso? Ah, depois que né, o, a Michele, né, a vice a primeira. primeira dama, né? depois que a primeira dama, ela abriu assim, um leque, né? ela mostrou a comunidade de surdos, eles ficavam mais visíveis deu uma outra proporção para essa comunidade. Para essa comunidade. E ela é grande, essa comunidade, É. Gente? Porque às vezes ela a gente é acha grande. que é muito pequena. Não, no Brasil, mais ou menos, 10 milhões de surdos. 10 milhões. Surdos ou pessoas com, defici com dificuldade né? de, de audição, são. com alguma dificuldade, são mais ou menos 10 milhões, dá 5% da população brasileira. É muita gente. É muita gente. E a gente não tinha essa noção. Pelo menos eu não tinha essa noção. Não. Aí se você for olhar do lado religioso, você assusta mais ainda, Sim. porque são mais ou menos 10 milhões. Não tem 1%, é menos de 1% desse número que é cristão evangélico. Por dificuldade na hora da interpretação. É, porque ele, você vai dar pegar a Bíblia, né, a Bíblia ele vai ler a Bíblia a maioria dos surdos eles têm uma grande uma dificuldade muito grande com o português com é um português né, é uma língua a Libras é a língua do surdo né? e quando falando né, de Libras então vamos começar lá é, desde como que surgiu essa língua Libras na sua vida né e onde de, surgiu de onde surgiu esse interesse Oh, eu comecei a estudar Libras no ano de 2013. Comecei assim, de curiosidade. Uhum. né Ah, vamos fazer um curso e tal, aqui no Caratinga tá tendo. Aí eu fui mesmo de curiosa, só para ver como que era. Aí comecei a estudar né e um dia eu trabalhava no, no comércio, numa loja. Um dia entrou uma cliente nessa loja e eu fui atender. Da, igual a gente atende todo mundo, hum. né? Quando eu cheguei perto dela, oi, bom dia, tudo bem? Qual o seu nome? Posso te ajudar? Ela abriu a bolsa, tirou a identidade e fez assim para mim. Aí eu já sabia, por causa do curso, né? Que esse é o sinal do surdo. Então, a pessoa chegar e fizer assim, eu sou surda. Ela está te contando que ela tem a deficiência. É. De... Aí ela tirou a identidade para me mostrar o nome. Aí quando ela fez o sinal que era surda... Eu já estava começando assim, né, engatinhando na libras. Aí eu já perguntei para ela o nome dela em libras. É, qual que é o seu nome? Eu fiz assim, né? Assim. As do... É assim. Fiz assim e, Carol, ela, as lágrimas começaram a escorrer no olho dela e ela começou a chorar e aquele choro, assim, sabe? Aquela coisa que alguém fala minha língua. E eu fui tão impactada com aquilo que sabe que aquilo mudou o meu, o meu pensamento, mudou. E eu comecei a... Até eu... É. <risos> Aí eu comecei a ver a língua, eu comecei a ver de outra maneira, porque até então eu ia aprender uma língua, mas a partir daquele momento eu vi a necessidade da pessoa de comunicação. De comunicação, porque às vezes a pessoa se isola porque ela não consegue, né, comunicar. É. Conversar, e, ter uma conversa. E como que você interage com alguém sem comunicação? Vamos nos colocar, né? Eu. Como que a comunicação ela é indispensável? Ela é indispensável. Ela é indispensável para o nosso dia a dia, para tudo que a gente vai fazer. A comunicação é indispensável. Agora, a gente, quando a gente, né, igual a gente está falando, tem falado muito de uns tempos para cá, sobre empatia. Empatia. Se colocar no lugar do outro. Né? Aí eu penso na pessoa surda, eu vou me colocar no lugar daquela pessoa. Tudo muda. Tudo muda. E são A pouca. visão muda. E hoje existem poucos profissionais ou tem formado a cada dia mais? Agora, graças a Deus, o número está crescendo. Está crescendo. Né? Mas pela demanda que tem, precisa de muito mais. Precisa de muito de mais. De muito mais. Principalmente nas igrejas. E saiu lá das igrejas, né? Isso. Saiu das igrejas. E você me disse também, é bom você falar para o pessoal, que todos que você conhece começaram aonde? Sim. Começou na igreja. Na igreja. Começou na igreja. E hoje em dia muitos começaram lá, mas eu não sei por que motivo. Né? Não estão atuando onde começaram a aprender. Não estão? Não. Foram para outros ramos, outros meios. E infelizmente... É uma formação, uma, uma faculdade ou é um curso, uma formação, uma graduação? Olha, há uns anos atrás fazia um curso, né, um curso básico, aí daquele curso ali a gente fazia uma, tinha uma, uma prova igual aqui no estado de Minas, em Belo Horizonte. É o CAS. Uhum. E aí você vai lá, faz uma prova, os surdos vão te, vão te avaliar, ver se você está habilitado. Se você tiver uma, habilitado, eles te dão um documento comprovando. Né? Isso há uns anos atrás. E tinha o ProLibras também. Né? A pessoa fazia o ProLibras para ver essa, essa, esse ensino mesmo, como que estava né? o aprendizado da pessoa. Hoje em dia já tem as faculdades de letras libras, né, tem a tanto a licenciatura quanto o bacharelado. Muito bom, né? É, é, é muito, muito bom ouvir isso. E... Graças a Deus. Vamos lá, né? Vamos entrar um pouquinho na igreja. Qual a importância do surdo ter esse intérprete, né? De libras disponível, né, para suas atividades diárias e inclusive na igreja. É igual nós já falamos anteriormente, né? A comunicação, né? A comunicação não tem, ela é indispensável. Não tem como você não se comunicar, né? Realmente. E aí o surdo, é como que ele vai se comunicar? Através da Libras, através das mãos? É uma língua visual, né? Porque está aqui, ó. Ele está vendo, né? Ele está vendo. Então, ele vai se comunicar através das mãos. Aí, como que um surdo vai no médico consultar? Né? Se não tiver alguém da família Interpreta. que interprete. E outra, a maioria dos surdos que eu conheço, eu vou falar os que eu conheço, uma grande parte da família não sabe comunicar com ele na língua dele, hum. na Libras. A maioria dos familiares não conhecem. Não conhece. Aí ah, eles dependem de quê? Depende de um intérprete estar indo junto. Então, é uma consulta, é um problema no fórum. Se o um surdo for chamado no fórum, tiver que. É, for, ele, se ele for uma testemunha né? ao um intérprete lá. E, e nas igrejas? Você até começou a falar um pouquinho é. comigo, né? Qual que é a dificuldade? Porque assim, ele pode ler. Mas como que ele vai aprender, né? o Evangelho vai ouvir o culto? Ele pode ler ali a palavra, mas tem uma certa dificuldade aí. Tem. É, Romanos, né, no capítulo 10 e no versículo 14, tem uma, uma partezinha lá, como ouvirão se não há quem pregue. Aí a gente adaptando esse texto para Libras, como verão se não há quem sinalize. Né? E precisa, é um, é um, um povo carente. É um povo carente do evangelho. Os surdos, eles fazem parte da, de uma população não alcançada pelo evangelho ainda, ainda. Mas a gente crê que em nome de Jesus está mudando e vai mudar, né? Porque Deus tem despertado os surdos mesmo. Porque quem melhor do que um surdo para ganhar um surdo? Quem né? melhor, né? E eles estão sendo despertados, eles estão assim em prol do, do, da expansão do evangelho. E outra coisa também, Carol, que graças a Deus hoje em dia tem, já está em um grupo, é Dote Brasil, eles estão trabalhando, é um grupo de surdos uhum. com tradutores e intérpretes. Eles estão trabalhando para interpretar a Bíblia. Ah. Nós já temos alguns livros, inclusive hoje é o lançamento do livro de Coríntios, ah, na, Língua, hoje. De hoje na tá Língua de Sinais, hoje está sendo. O lançamento da, da, do livro de Coríntios. Já traduziam o livro de João? Tem vários textos da Bíblia que estão sendo traduzidos. Tá Para que eles tenham acesso à palavra na língua deles. E o surdo ele precisa ser alfabetizado também, né? Sim. Sim. Para ele saber ler. E você fala que eles também têm um pouco de dificuldade com o português, Sim. principalmente na Bíblia. É porque a primeira língua dele é a Libras. O português língua. é a segunda. Que vem depois. Vem depois. Para nós, ouvintes, a gente primeiro é o português, né? Sim. Depois é a Libras, uhum. né? Que é a segunda língua oficial do nosso país. Libras? Libras. Nosso é a ali, segunda. É, é, tem a lei mil. 10.436, ela foi sancionada em 24 de abril de 2002, é, é, trazendo a língua, a Libras, como a, língua ofi, a segunda língua oficial do Brasil. Eu não sabia. Pois é. Realmente, eles têm que aprender Libras para depois eles aprenderem é. português. O surdo ele é alfabetizado com a Libras e depois o português, que é a segunda língua deles. Eles têm a língua 1 um e a língua 2. É essa alfabetização, quando é um surdo... De nascença. Ela tem na escola ou tem que procurar centros específicos? Olha, nas escolas tem, né? Tem. Tem, mas é igual, é, quando eu comecei a estudar, eu fui fazer o meu estágio na PAI, aqui de na Caratinga. Cara. Uhum. E lá na época tinha um grupo, assim, considerável de surdos, de crianças surdas. E tinha lá a, a intérprete para estar tá auxiliando, né? Para estar... A gente não sabe, quando você fala um grupo considerável, né? quer dizer, não é um é. grupo pequeno. Não, não, é, era mais ou menos uns... Ah, devia ser umas oito crianças surdas. Oito. Hoje já estão aí com seus 16 anos. E como nós precisamos abraçar essas pessoas? Precisamos. Né? Como a igreja precisa abraçá-las, né? Precisa ir de encontro, né? Precisa. A gente nem tem conversado, eu vejo que você... Eu já vi você fazendo esses trabalhos sempre aqui na igreja, mas também já vi em outras igrejas evangélicas. É, você já se formou, você tem né, o bacharelado, você tem a graduação, você ainda está fazendo e você vai, é já uma profissional de Libras ou esse serviço seu é voluntário. Explica um pouquinho para nós. Não, por enquanto eu ainda não sou assim, né? Ainda não, não tenho uma formação. Eu estou estudando ainda. Né? Tá estou cursando. É, estou cursando ainda. E ainda estou cursando, mas assim, igual você falou nas igrejas, né? Eu comecei, fiz um curso aqui na UNEC, o uhum. básico. Aí tinha um estágio. Eu comecei a fazer o estágio na APAI e depois fui para Nova Vida. Porque lá na Nova Vida tinha um grupo grande de surdos. Tinha. Tinha, um grupo muito grande. Lá foi a primeira igreja em Caratinga que começou o Ministério de Surdos, né? Uhum. Aí fui para a Nova Vida porque o pastor Luiz abriu as portas lá, né? E falou, não, vocês podem vir e fazer. E aí os surdos lá... Já começaram, a ah, tá, porque começou eu, depois foram outros alunos, quase todo mundo foi fazer o estágio lá. Uhum. Aí os surdos já começaram, né? ó tá vindo aqui só para aprender, só para sugar, gente. Depois vai todo mundo embora. Aí eu falei, aí, aí meu compromisso ainda ficou mais firme ainda. Eu falei, não, Jesus, eu, eu faço um compromisso é com o Senhor. Eu não... Aí ah, eu comecei e falei, não, é um serviço voluntário mesmo de... De coração e não, não paro, não pretendo parar, não. Não pretende, né? Não. É o seu serviço é. para o Senhor. É. E é muito lindo, viu, Sim? Eu é. sei que às vezes, assim, talvez as pessoas não valorizem. E, e nem né, a gente tem que valorizar, ou às vezes a gente não enxerga tão de perto. Né? A gente acha que é uma realidade distante. Ou que são muito poucas pessoas e não são. Né? E, e, e, e até dói porque quando se trata posso falar de minorias a gente acha que é uma realidade muito distante não é eu sei que o senhor que tem que reconhecer né mas a gente também tem né nós como principalmente como irmãos como cristãos como cidadãos reconhecer o quão importante é né e principalmente para eles né eu fico só pensando agora no caso que você me contou quando você trabalhava nessa loja É. Toda vez que eu encontro com ela, que eu vou na casa dela, a, a lembrança que eu tenho é ela entrando na loja e, e eu perguntando para ela o nome dela e ela chorando. Eu falo, ó, oh, você, é, é você é a responsável por eu estar tá aqui, ó. É um... <risos> e eles têm amor, Carol, ensinar. Eles têm uma... Quando, quando eles veem, eles têm uma vontade, assim, sabe? De espalhar a, a, aquela língua, sabe? Eles assim, Nó, cê, só de você chegar, mesmo que você não sabe, ah, mas eu não sei falar nada. Faz um oi. Aí, oi. oi, aí ele já, o olhinho deles já brilham. É uma coisa assim, é só você vivenciando que você vai experimentar, é. mesmo que você vai ver. Nossa, não é que é verdade? Gente, nós vamos voltar a falar. Nós vamos só para um breve intervalo e já já nós estamos de volta.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 Nós voltamos, nós estamos aqui com a Cíntia, ela é uma profissional de Libras e nós estamos falando um pouquinho sobre esse assunto. Cíntia, né, depois eu vou pedir para você ensinar algumas coisas para nós, mas né, eu quero ter uma última pergunta. O que você, né, como alguém mais ciente da necessidade dos surdos, porque você tem essa convivência diária, acha que a igreja deveria fazer ou saber para abraçá-los melhor? É, a igreja precisa saber para fazer. Não é? Saber para fazer. É Primeiro vem o conhecimento. Aí depois eu vou colocar em prática aquilo que eu aprendi. Né? É, é igual a palavra de Deus. né? A gente estuda, estuda a palavra de Deus, aprende, mas se a gente não colocar em prática, como que faz? Não é? E primeiro eu vou aprender, vou procurar aprender, vou procurar ter conhecimento de que? A é, necessidade dos surdos... Mais intérpretes? É. Mas, é, é, é procurar conhecer os intérpretes, saber Interagir com essa comunidade. Para eles estarem também ajudando. Né? Porque, por exemplo, a igreja aqui é grande. É. Então, nesse caso, necessitaria de mais de um intérprete para atender certeza. mais... Os surdos. Com certeza. O ideal, Carol, é o um mínimo dois intérpretes em cada culto. Em cada culto. Porque se um faz o início do culto e o período de louvor, teria que ter um exclusivo para a palavra. Porque é cansativo. é cansativo. É, muito cansativo. Tem dia que a gente pega o culto do início ao fim, a gente chega em casa, só Deus sabe como. A dor... Nessa região do braço, do ombro, a perna, porque a gente pé, fica em todo. pé, né? Porque você vai interpretar, é, é igual, eu tô começando, né? Tô, eu, eu me sinto assim, igual eu falei, comecei a estudar em 2013, mas é um constante. Cada dia você vai aprendendo coisas novas. Né, tem, os sinais mudam muito sinais. Mudam, porque sim. tá assim, ainda tá em, em etapas, né, Principalmente é, no, no, no ponto religioso. Igual se tratando da Bíblia, igual alguns livros da Bíblia há um tempo não tinham sinal específico. Hum. Igual os livros de Isaías, Jeremias, não tinham sinais específicos que são nomes Daniel, aí a gente fazia o Daniel, eu fazia o D e o N. Uhum. Agora não, agora o Daniel já tem um sinal, os surdos já estão criando os sinais. Né? Então, é, a gente tem que estar tá em constante aprendizado, é todo dia. Aí a igreja precisa disso, precisa estar tá, assim, inteirada, né procurando esse aprendizado, procurando conhecer e praticar, é, ir atrás desse povo. É, sabe Conhecer as necessidades abraçar deles Abraçar eles sabe, e, e mostrar para eles Que eles têm potencial que Eles sabe? são o muito surdo, amados e é, né? Eles são muito amados E eles não são assim Ah, tadinho, ele é surdo Não, ele não é um coitado porque ele é surdo Ele pode fazer tudo Ele ser surdo não impede ele de fazer nada Nada, nada sabe Nós temos surdos aqui em Caratinga é, Inclusive o presidente da associação né, o atual presidente, ele é um mecânico excelente, excelente, um mecânico de moto. E como chama essa associação? É a ASCTGA, é a, a, a, SCTGA, né? é a associação, associação de Surdos de Caratinga. A esposa dele trabalha na, na Caixa Econômica Federal, fez o concurso, passou assim, em ótimas qualificações. Aí você vai, nossa, mas ela é surda. Não, mas ela é capaz. Ela é Ela extremamente é inteligente, capaz. todos eles são, né? E a gente precisa, assim, valorizar essa comunidade, sabe? Eu acho que porque... é voltar os olhos mesmo. É, porque muitos, assim, veem eles nessa visão de coitadinho. E não é, eles não são assim. Eles são, são capazes, sabe? A gente tem que motivá-los, sabe? Não, vamos embora, vamos vamos aqui, nós estamos juntos. Né? E mostra para gente... Alguns sinais. Tipo, Mostra. você mostrou qual o seu né, como você nome. Chama. Nome. É, vamos lá, vamos falar as frases básicas, né? O básico, o básico né? que a gente... O bom básico. dia, boa tarde, boa noite. É. Bom dia, você põe a mão no queixo, abre assim. Bom dia, você faz o ah, D. Faz o D. Dia. Dia. Ah. Então, bom bom dia. dia. O Oi. Você faz o O e o I junto. Ah, Aí você tá. faz, ó. Oi. Oi. Oi. Tem que ter o um movimento aqui. É. Oi, bom dia. Bom dia. Ah, e o boa tarde? Aí, boa tarde. tarde. A mão para baixo. E o boa noite. Boa noite. boa noite? boa noite. Passa a mão aqui. Passa a mão aqui. Isso. E Deus te abençoe. Deus te abençoe. Aí a gente vem com D, posiciona aqui do lado, Deus te abençoe. abençoe. Ah, isso. Você abre o ar que você. É, me disse. você faz o ar e abre. Você né? abençoa mesmo, abençoe. né? Você né? É o sinal de abençoar. E eu, eu. Né, e. Obrigado. Obrigado. Obrigado. As duas mãos na testa, uma no queixo. Aí você. Obrigado. É tipo aquele sinal é. de. antigo, né? Isso. Aquele... isso. Obrigado. E também. É, né, você é importante, eu gosto de você, amigo. Amigo. Amigo. Amigo. E amor? Amor, a mão, você vem com a mão aqui e faz aqui, ó. E fechando ela no ah, peito. No coração, né? É. Tem que ser do lado Isso Não, é tanto que? faz. Só fecha amor. ela no peito. É. E Deus, a palavra é Deus. Deus é o um é D, né? De... Se eu Aí fizer você... só D, já é Deus. É, Deus. Jesus é diferente? Jesus, aí é o sinal dos cravos, né, você pega um dedo aqui ah. e outro aqui, são os cravos nas mãos. São os cravos. E o Espírito Santo? O Espírito Santo. Ah. muito interessante. É. e cada sinal, Carol, tem um significado, é. igual, há poucos dias agora, eu fui, a gente, assim, aprende os sinais, mas a história por trás dos sinais, ela é fascinante. E poucos dias eu parei para ver a história que vem, por que que, por que que tem esse sinal? Aí eu fui ver a história daquele sinal. Qual e, sinal que é? Coríntios. Coríntios. Eu fiquei assim, ah. ó, porque a gente vai estudar a Bíblia, a gente vai ver que Corinto era uma igreja o quê? Problemática. Problemática. Não é? Uhum. A igreja dos problemas. <risos> Aí, Paula. na Libras, o sinal de problema é esse aqui, ó. Eu ah. vou passando o dedo aqui, problema. Uhum. A igreja de Corinto, você faz o C e passa aqui, ó. E se eu quero falar, né, carta, primeira carta, né, aos Coríntios? Aí você faz aqui, ó, primeira, primeira, né, primeira, Coríntios. Coríntios. Aí a gente vê a história do sinal ajuda a gente a memorizar, a gente não esquece porque é muita coisa, é muito sinal, é muito sinal. E é, é você falou que alguns coisa. até mudam, né? Outros é. surgem devido à necessidade. É. Realmente é muita coisa. É muita coisa. É por isso que a gente tem que estar tá, assim, praticando todo dia. E atualizando, pode, né? Atualizando, Bem, é, não pode parar, porque muitos falam igual, né? É, ah, eu sou fluente, ah, eu sou fluente. Ah, eu não, eu não gosto muito dessa palavra, sabe? Ah, você é fluente? Ah, não, eu estou aprendendo. Cada dia eu estou aprendendo um pouquinho, sabe? Fala, ah, tem um curso, tem um curso de Libras e tal, e tal. eu vou lá, vejo, me interessa, ó, vou fazer esse. Porque... É muita coisa, tem os números. Tem, tem os números, tem o alfabeto. Uma curiosidade, lógico que cada língua, né? Os sinais são diferentes? Ou tem sinais universais? Não, não. A Libras, igual Libras, língua brasileira de sinais. De sinais. É, lá fala, né? Olha também, né? língua brasileira. É a língua brasileira de sinais. Nos Estados Unidos é a ASL. Né? É totalmente diferente. diferente. Se você vê um surdo dos Estados Unidos conversando, você não vai assimilar muito. Você vai, se ele fizer algum sinal que você conhece, às vezes você vai, vai entender. Assim. Às vezes tem algum sinal que é universal. Não tem, né? Não, não, não. não tem. É igual. É... Nem eu de para falar que é surdo. Ah, ô oh, Carol, assim, com outro. Na, na, é, a língua, assim, em outros países eu não tenho muito, então... muito conhecimento, sabe? Mas é igual no Brasil, o regionalismo. Uhum. A gente ah. conhece mandioca. Tem lugares que é aipim, tem bacaxeira, tem não é? Uhum. Uhum. A língua é a mesma coisa, igual pai. O pai aqui. A gente faz aqui que é homem, né? Uhum. Isso aqui é homem. De barba, né? de barba, é. Então eu pego esse sinal e beijo a mão. Ah, então é a pai. pai. Em outros estados, pai é o bigode. Aí beija a mão também. Não, só faz aqui, pai. né Então, assim, muda muito de região. Né? Ah, também, né? É por isso Sim. que tem que estar sempre estudando, estudando, atualizando. Tem. Cíntia. Né, o nosso tempo está encerrando. Uhum. Quero te agradecer. Eu aprendi muito hoje. Foi muito gratificante para mim. E eu tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo também será. Eu aprendi muita coisa. Né? Eu até confesso que eu não sabia. Eu aprendi. Eu tinha que saber mais. É a gente procurar, né? Carol, procurar aprender todos, né? Igual é, o surdo chega na igreja, você já cumprimenta ele, né? É. Paz do Senhor. Como, Como é que a Paz do Senhor? É o P. O PF? É. Aí você faz, ah. e o Senhor você faz isso aqui, né? Aí ele vai, oh, ele sabe a minha língua, você pode falar oi, não é, e já, já muda tudo, quebra essa barreira, sabe? Porque tem uma barreira, e a comunicação ela quebra a barreira. E Espere, você para falar alguma coisa para o pessoal de casa, depois eu quero dizer né, tchau, fiquem com Deus, pode fazer bem três. Ah, eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade, Carol, e falar com vocês a importância, né, de estar tá aprendendo essa língua, de estar tá aprendendo a se comunicar com o surdo, né? e que você possa procurar curso, tem tanto curso aí gratuito na internet, né? tanta opção aí que a gente pode estar procurando e não desiste não, vamos quebrar essa barreira da comunicação, né? vamos alcançar os surtos, né vamos espalhar a palavra de Deus para essa comunidade. Né? É. E... Para nós. Sim. Eu falei que Deus abençoe vocês, que é uma alegria né? a gente poder espalhar a Libras, né? compartilhar essa língua, é muito bom. Que Deus abençoe, até a próxima edição do Viva Voz.